Olá, bem-vindos ao nosso webinar Planejamento Econômico Financeiro Integrado da Modelagem Econômica ao Fluxo de Caixa, o último da série, a gestão do desempenho corporativo. Este webinar foi elaborado por um de nossos consultores especialistas em planejamento e práticas de gestão, com larga experiência em projetos junto à empresa de médio e grande porte de diversos segmentos econômicos, onde a Gesplan atua com oferta de soluções complementares e integradas aos principais sistemas de gestão do mercado, potencializando os processos de negócio. Nesse webinar, veremos os conceitos básicos para a implementação do planejamento econômico financeiro consolidado, as ferramentas mais utilizadas e a demonstração prática de como as soluções Gesplan projetam cenários e as demonstrações financeiras. Para garantir o crescimento e a sustentabilidade do negócio, é fundamental monitorar os resultados econômicos e financeiros da empresa. Mais importante ainda é projetá-los ao longo do tempo, utilizando-se de premissas e cenários. Para suportar esta dinâmica do processo de análise e decisão, é preciso implementar um sistema com um fluxo contínuo de dados e informações do modelo de negócio e do mercado, de forma a mensurá-las pelo critério e regras do negócio, e projetá-los segundo as premissas e cenários definidos no planejamento corporativo. Nos primeiros webinars desta série, apresentamos os principais desafios e as melhores práticas na implementação de um processo de orçamento colaborativo e eficaz e de uma gestão financeira integrada e eficiente. Agora é hora de falar um pouco sobre o Planejamento Econômico Financeiro Corporativo, cujo processo é uma consolidação das diferentes peças do orçamento econômico, agora integradas às premissas e políticas da gestão financeira e patrimonial. Note que este processo não é uma redundância de informações, sistemas ou controles. É apenas a visão integrada e consistente do que está no orçamento de vendas, nas projeções de custos, despesas, gastos com pessoal, previsões de financiamentos e investimentos. Todos nós sabemos que o fluxo de caixa é o termômetro para análise de curto prazo. Mas sabemos também que é preciso ter um fluxo de caixa compatível com o modelo econômico financeiro. A partir da implementação das ferramentas de planejamento e de gestão financeira integradas, os dirigentes alcançam a condição de efetivamente dirigir seus negócios, de modo sistêmico e contínuo, superando os desafios de conciliar os objetivos e metas de médio e de longo prazo com as exigências de lucratividade e liquidez no curto prazo. Fazemos isto integrando as visões de planejamento e controle com a visão da gestão financeira, enviando as informações realizadas para comparativos, em troca recebendo a movimentação orçada para ser diluído ou desdobrado em dias e semanas no fluxo de caixa. Gestão de curtíssimo prazo. Com isso, alcançamos os seguintes benefícios. Diminuir o abismo entre a visão do planejamento de médio prazo e a gestão financeira de curto prazo. Permitir a análise de ocorrência, a tendência e extrapolação de cenários. No que diz respeito à gestão, por meio do fluxo de caixa, é possível avaliar o melhor momento de repor os estoques, comprar ativos, fazer investimentos, operações financeiras e etc. O simples fato de iniciar esse exercício para a gestão do dia a dia, melhora a assertividade e o alinhamento do planejamento do fluxo de caixa de médio prazo, e permite repensar as políticas financeiras de curto prazo que venham a garantir o cumprimento de objetivos de médio e longo prazo para a empresa. Nesse sentido, muitas empresas ainda utilizam as planilhas eletrônicas como alternativas para consolidar seus orçamentos e projetar suas demonstrações econômicas e financeiras. Ocorre que quando falamos de uma modelagem para o planejamento corporativo, tanto as premissas e critérios do plano operacional econômico, quanto aquelas premissas do âmbito financeiro, devem estar alinhadas entre a área de planejamento e a gestão financeira. E esta consistência entre a visão de curto prazo do caixa real e previsto e o curto e médio prazo do fluxo de caixa projetado pela controladoria, corre um sério risco quando este fluxo de informações é construído sobre uma plataforma baseada em planilhas ou sistemas não integrados. Por exemplo, se os prazos médios de pagamento e recebimento ou os cronogramas de amortização e juros considerados nas projeções não estiverem consistentes em relação aos reais critérios praticados pela área financeira, as análises e comparativos estarão fadados a não refletir os efeitos reais de suas variações. Ou seja, haverá um cenário com duas realidades distintas cada um com sua justificativa ou explicação, mas que não servirá para a tomada de decisão. Seguindo o que falamos sobre as alternativas, vamos destacar algumas vantagens em relação ao uso de ferramentas especializadas para esse processo. Os sistemas especializados permitem a visão por processos, disseminação de melhores práticas, colaboração e descentralização, segurança no acesso, integração com o ERP, Controladoria e Finanças Integradas, enquanto nas planilhas e controles convencionais, falta padronização, há baixa integração, baixa colaboração, há uma dependência das pessoas, baixa aderência aos processos e conflitos de critérios. Agora que fizemos esta breve exposição acerca do processo, as práticas e as alternativas de ferramentas que vêm sendo utilizadas pelas empresas é hora de apresentarmos de forma mais prática alguns pontos de destaque da solução que a GESPLAN vem implementando em seus projetos. A solução de planejamento integrado da GESPLAN é estruturada em uma base de conhecimento de controladoria, que trata as diferentes fontes de informações por eventos de negócios e as projeta nos regimes de competência e caixa. Para isso, possui um plano contábil e um banco de regras de negócios pré-estabelecidas. Mas toda esta estrutura é flexível para alterações ou inserções de novas regras, fórmulas ou premissas para as projeções. Com estas características, a solução se torna fácil e ágil para ser implantada. Uma vez implantadas e configuradas estas regras no dia a dia de uso do sistema, basta manter as integrações de leitura do realizado e as premissas de revisões ou projeções de novos cenários. Um balanço de partida carrega informações que marcam o ponto inicial da sua projeção. Saldo das contas contábeis do cliente, tais como fornecedores, clientes e etc. A partir daí, se inicia o orçamento do exercício com base nos saldos reais, refletindo a situação real da empresa. Além da estruturação flexível baseada no modelo de negócio, o sistema possui um balanço de partida que integra informações da estrutura contábil real da empresa com saldos e movimentos que, impactados com os dados de orçamentos e premissas, gerarão os demonstrativos projetados e ou revisados. Além disso, todas as informações da estrutura construída no modelo podem ser associadas a um conjunto de premissas para projeções e simulação de cenários rápidas, como, por exemplo, volumes e receitas, corte de despesas, prazos de recebimento, pagamentos, financiamentos, taxas cambiais e etc. Seguindo com o detalhamento dos eventos relacionados, vamos iniciar a parte de vendas. A projeção da receita pode ser elaborada de duas maneiras na solução GESPLAN. Uma forma mais simples e rápida é simular de forma sintética a receita de vendas e as respectivas despesas, variáveis e impostos como ICMS, ISS, COFINS e informar as premissas de prazos de recebimento para fins de projeção financeira do caixa. Outra forma seria a projeção mais detalhada, utilizando-se do Módulo de Planejamento de Vendas e Rentabilidade da GESPLAN, OGS Sales, que é a ferramenta mais adequada para tipos de negócios que possuem um grande nível de detalhe em sua estrutura de comercialização, conforme já demonstrada em nosso webinar anterior. Este uso combinado das soluções permite à área de planejamento corporativo analisar e simular informações sumarizadas para fins de projeção de longo prazo sem perder o detalhe da análise de margem de contribuição a nível de produto, família, segmento de mercado, região, representante e etc. Note que o sistema já vem preparado para tratar todas as características das receitas necessárias à projeção por regime de competência, contábil e regime de caixa. Projeção de custos diretos, vendas, produção, compras. Quando falamos da projeção de custos, quanto maior for a proximidade da realidade dos processos da empresa, maior será a confiabilidade do resultado do planejamento, apresentado sob a forma de relatórios de custo e rentabilidade projetada. Desta maneira, o sistema possui recursos para tratar de forma muito consistente o cálculo de custo de produtos ou serviços, refletindo também, no caso de uma indústria, os efeitos da política de estocagem e de produção. Neste evento, a empresa poderá parametrizar a estrutura de custeio até três níveis, com todos os seus processos e subprocessos, fichas técnicas com insumos e índices de consumo de cada uma delas, tendo assim o custo projetado total. A seguir, demonstraremos o passo a passo do funcionamento do modelo de projeção de custos. Todavia, é importante ressaltar que o sistema faz isso tudo de forma automática e instantânea que se está simulando alguma premissa ou cenário. Neste exemplo, iremos demonstrar o custo de fabricação do processo do produto A. Para que possamos fabricar o produto A, é necessário uma ficha técnica que irá descrever todos os itens necessários para a sua fabricação. Cada item da lista técnica, insumos ou GGF, possui um preço cadastrado no evento de compras que serão utilizados pelo evento de produção para apurar o custo unitário e custo total de fabricação. No exemplo, podemos verificar o cálculo do custo unitário do produto A. Já para o custo total da fabricação do produto A, é a necessidade de produção da demanda do produto A vezes o custo unitário do produto, onde teremos o custo total de produção para a fabricação do produto A. Compras. Na funcionalidade de projeção de compras de recursos ou insumos de produção, o sistema permite que sejam cadastrados todos os insumos ou famílias destes, chamados de custos variáveis e também os gastos gerais de fabricação chamados de custos fixos alocados na produção de um bem ou serviço. Desta forma, como o sistema projeta automaticamente a necessidade em quantidade de compras, baseado na estrutura prévia da ficha técnica e política de estoques, o modelo já projetará todos os valores a serem desembolsados como fornecedores, inclusive as variáveis sobre os mesmos, tais como os impostos incidentes, despesas de logísticas e despesas variáveis. Despesas fixas. No tratamento das despesas, o sistema permite projetar as informações de forma sumarizada pelo agrupamento de contas ou pacotes de gastos que serão utilizadas nos principais relatórios gerenciais, bem como auxiliar no processo de simulação e análise de cenários. Assim, o modelo se atém à relevância e propósitos para atender às visões econômicas e financeiras na demonstração do resultado, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Todavia, quando o sistema de planejamento está integrado ao módulo de orçamento da GESPLAN, o mesmo permite à controladoria ter a visão através de uma navegação detalhada das informações no nível de operacional por empresa, unidade, centro de custo, conta contábil, tendo ainda a possibilidade de visualizar as informações dos gastos com pessoal, aberto por centro de custo, funcionário. Financiamentos Projetar e simular de forma mais eficiente os impactos das operações financeiras são fundamentais para uma maior acuracidade nos números durante as simulações e análises dos resultados. Sendo assim, um dos grandes diferenciais disponíveis nas soluções Esplan é que a mesma permite integrar e refletir todos os contratos das operações financeiras parametrizadas no GS Financing ao cenário de planejamento. Isto permite um maior detalhe e precisão destas informações, bem como a possibilidade da simulação de novas captações, aumento da taxa dos encargos no contrato e visualizar os reflexos dos empréstimos ou das aplicações no fluxo de caixa, balanço patrimonial e DRE. Investimentos. O sistema permite que sejam parametrizados os novos investimentos conforme o cenário de planejamento. Com base nesses valores de investimento, o sistema calculará automaticamente a depreciação e irá projetá-lo no balanço e demonstrações respeitando as regras contábeis de imobilizado em andamento, imobilizado e depreciação. Esses valores também poderão vir de arquivos ou da própria solução de budget da GESPLAN. Tributos. Neste evento, são configuradas as regras para a projeção de tributos, cálculo de impostos de renda e do cálculo da contribuição social. Lucro. O sistema calcula automaticamente a apuração de lucros, segundo o regime tributário societário tratando impostos e apresentando o lucro líquido do exercício. Relatórios. O sistema de planejamento da GESPLAN permite analisar as informações econômicas e financeiras através de diversos relatórios, entre eles demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, balanço patrimonial e indicadores. Simulação longo prazo com uso de premissas. O sistema GESPLAN permite fazer simulações utilizando as premissas que foram parametrizadas e associadas aos diversos eventos e regras de negócio. Com isso, em qualquer novo cenário ou projeção, é possível fazer uma simulação rápida, impactando resultados de curto a longo prazo. Como exemplo a seguir, vamos alterar algumas premissas e demonstrar onde estas poderão afetar diretamente no resultado da empresa. Veja neste caso como o aumento do volume de vendas impacta nas receitas. Custos e o Resultado Final Assim, chegamos ao final do último webinar da série Gestão do Desempenho Corporativo. Esperamos que a série tenha atendido as suas expectativas. Em 2015, estaremos com novos conteúdos sobre gestão do desempenho. Não perca nossa série ainda em andamento sobre a arte da administração do Caixa. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e sugestões. Entre em contato conosco através do telefone 47 2105 5000 ou através do e-mail marketing.gesplan.com.br. Agradecemos a atenção e desejamos a todos um ótimo gerenciamento financeiro.